Três estratégias argumentativas que podem te ajudar muito na redação do Enem ou na redação de outros concursos. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, Prof. de português em redação aqui da Redação Online. E eu quero fazer para vocês três estratégias argumentativas que você pode usar na redação do Enem e na redação de outros concursos. né? Por quê? Porque desde que seja um texto dissertativo argumentativo, você utiliza técnicas para provar o seu ponto de vista. E para aprovar o seu ponto de vista, você precisa investir em repertório, repertório de autoridade, comprovar que o que você pensa não é só uma ideia sua, mas é algo que norteia outras situações nacionais, mundiais, comportamentais. Aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo. E se você gosta de assuntos como esses, né? De estratégias argumentativas, de citações, de alusões... Se você tem algum assunto que você precisa muito reforçar, também pode comentar aqui que a gente traz o vídeo pra você. Então, voltando a falar de estratégia argumentativa, o que seria argumentar na sua redação? É você provar que aquilo que você fala faz sentido, que não veio sobre a sua cabeça, que outras pessoas já comentam, que é uma perspectiva, né? E eu sempre penso assim, se você tem esse posicionamento, por que você tem esse posicionamento? O que te leva a construir esse posicionamento, tá? Por que você toma esse partido? Porque você tem essa, essa posição positiva ou negativa em relação ao assunto, Tá? que é a sua tese, né? porque você tem essa tese, e para isso eu sempre sigo algumas estratégias argumentativas e eu selecionei aqui para vocês três que eu acho que são as mais importantes e as que tem mais validade na hora do corretor olhar para a sua redação. O primeiro é o contexto histórico ou a alusão histórica, então você usar de estratégia argumentativa a alusão histórica demonstra principalmente que você sabem a origem do problema, uma vez que você diz para o corretor, olha só, desde tal época esse problema existia, você entende, você demonstra que você sabe a história, da onde veio, por que acontece, quais são as causas e por isso aquelas consequências. Então a alusão histórica, e eu gosto sempre de trazer para vocês aquela ideia de usar, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, né, que é uma alusão histórica que você encaixa com muitos, muitos e muitos, muitos assuntos, né? É, valorização da cultura, é, a questão da religião, o estigma religioso, a questão da língua, o desmatamento, o uso das, dos recursos naturais aí, sem você pensar no amanhã, exacerbado. É, é um tema que você utiliza para muita coisa. Então, você hoje, olha, olhando um problema brasileiro hoje, é a gente pensar, por exemplo, no desmatamento. Você olhar no desmatamento hoje... E falar que desde que o português chegou ao Brasil, é, o índio é visto com maus olhos por cuidar da floresta ou por ser o detentor dessa terra, você se liga com o problema que acontece até hoje, que é o desmatamento, que é o desmante de tribos indígenas, que é a falta de recursos, tá? Então você olha para a alusão histórica e traz uma perspectiva. Então a minha aposta 1 um sempre é alusão histórica. Há dois que eu gosto muito, que é a comprovação, ou pode chamar também da utilização de dados. Que são as pesquisas, que é a posição do Brasil em alguns rankings. Se você olhar para o Brasil hoje, qual é o ranking do Brasil na educação? Qual é o ranking do Brasil no empreendedorismo? Qual é o ranking do Brasil em corrupção política? Qual é o ranking do Brasil na saúde, qualidade de vida? Sabe? Então você colocar dados de quais posições hoje encontra-se o Brasil muito importante. Além disso, as pesquisas. E aí, as pesquisas, vocês têm dois caminhos, né? Ou você saber de uma pesquisa e conseguir utilizá-la no dia da redação, ou a pesquisa estar na redação e você utilizar aquele dado ali, que também não tem problema. E tem vídeo aqui te ajudando sobre como utilizar os dados e estatísticos na redação, né? Então, a usão histórica que é meu preferido, depois a utilização de dados, que também é algo muito bom, muito importante, tem um grande respaldo, e o terceiro, que é a exemplificação. Eu gosto da exemplificação, junto muito ali com a situação, mas aqui selecionei só a exemplificação, para você entender que acontecimentos podem usar de base. Lembrando, acontecimentos são acontecimentos a nível nacional. Não é um acontecimento com seu vizinho, com a sua vizinha, na sua família. São acontecimentos de personalidades conhecidas que você pode exemplificar. Né? a gente pegar Maria da Penha tá? Maria da Penha foi um caso né, de violência doméstica que gerou aí a questão dela hoje né, ser cadeirante. Então você pode usar por exemplo a Maria da Penha como um exemplo né, de acontecimento é, nacional, Inclusive virou até o nome da lei, mas existe uma personalidade ali por trás, uma pessoa que sofreu aquela consequência. Se a gente falar sobre hoje aviação aérea, existe o, recentemente o caso da Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo, aviões que sumiram, enfim. Então você tem que pegar personalidades, acontecimentos de grandes personalidades, e aí você consegue fazer essa utilização. Três, campos, três caminhos, né? Bem simples. Uh, usar... A alusão histórica, usar algum dado ou até uma exemplificação de algum acontecimento para dizer que aquele seu posicionamento tem base em acontecimentos, em coisas reais ou em dados. Beleza? Eu te aguardo na próxima aula, eu te aguardo em todas as nossas redes sociais. Um beijo, vamos juntos, sempre nota máxima nas redações.